E o que o acha disso Foi na nossa gestão, mas isso é a gestão da polícia. Uh, e a polícia agiu corretamente. Uh, eu não quero avaliar pessoalmente o, o da Cunha. Ele era bom uh, naquilo que ele apresentava nas redes sociais, mas não era bom naquilo que ele era pago. Ele era pago para ser um bom policial e não uh, um bom uh, homem de mídia digital. Você entende? Então, a polícia tomou a decisão. Ele, ele tem oito, oito, nove processos, se eu não me engano, na Polícia Civil de São Paulo, porque ele não se dedicava àquilo para a qual ele era pago. Você não pode pagar alguém para ser policial e o sujeito de ser Todo... astro da internet. É o seu dinheiro, é o seu dinheiro, o seu e o meu, e de milhões de outras pessoas que pagam. é. Mas você está sendo pago para ser delegado ou para fazer show de internet? Não estou avaliando ele mal, não estou dizendo que ele é, é honesto. E tal. Isso quem vai dizer é a polícia. Mas você não pode ter alguém pago para ser policial e fazer